Capítulo 24 Sugestões Suicidas Em poucas semanas, uma auditoria foi realizada e Valdemar passou a ser convocado para uma enorme quantidade de reuniões. Procurava explicar ou se esquivar das responsabilidades relativas às despesas extras que levavam às suas assinaturas mas sem o convencimento satisfatório. A desconfiança, então, se generalizou entre os sócios, porque os envolvimentos dele com funcionárias em outros episódios, além de alguns problemas que precisaram ser abafados, depunham diretamente contra sua pessoa, engrossando o coro que solicitava o seu imediato desligamento da empresa. Eu, que assistia de camarote aquele espetáculo, comentava satisfeita com os meus colegas de infortúnio a vitória que vinha alcançando em tão curto espaço de tempo. É que a coisa toda não parava por aí. Os advogados da Laura caíram em cima do Valdemar quando perceberam que ele se encontrava num momento de grande fragilidade. Assim, da vida faustosa, devassa e repleta de recursos, o traidor experimentava agora, num prazo extremamente curto, o sabor do fracasso em todas as frentes. Mostrava-se completamente batido pelas circunstâncias, influenciando pesadamente em sua imunidade, que baixava a olhos vistos. Valdo, com perspicácia, orientou-me. Minha menina, agora é com você. A decisão de estimular o Valdemar a sair do corpo de maneira rápida e violenta, sugerindo-lhe a ação suicida, está em tuas mãos. Farei isso, Valdo. Quero trazê-lo para o nosso lado no menor prazo possível e iniciar o processo punitivo adequado. — E quanto a Laura, o que você pretende fazer, Mara? — Por enquanto, vou concentrar todas as minhas energias nele, conforme as tuas orientações, poupando-a para que ela continue com as suas ações junto aos advogados. Depois me encarregarei dela, pois, diante de tudo o que está ocorrendo e pelo que observei, o Valdemar é o maior responsável pela minha infelicidade. Alguma coisa do tipo... Atirei no que vi e aceitei no que não vi. Valdo gargalhou satisfeito, sendo acompanhado por Pelegrino e Toninho. Este, por sua vez, completou dirigindo-se ao nosso líder. Chefe, a menina aprendeu rápido e poderá nos auxiliar muito ainda, não? Com certeza. Agora vamos iniciar o trabalho junto ao Valdemar e sem perda de tempo. Fomos em busca do mau caráter. Encontramos-lo no apartamento da Valdete num momento de discussão acirrada com a jovem, em que ele lhe fazia ameaças pelas últimas ocorrências. Encolerizado e extremamente ruborizado, utilizava palavras desrespeitosas com um tom de voz completamente alterado. Sua meretriz maldita... — Se pensa que sairá ilesa desta situação, está muito enganada. Farei você devolver cada centavo que desviou da minha empresa. Onde está o dinheiro que você roubou? Ela, com cinismo, respondeu. — Eu não, meu amor. Você desviou os recursos. Lembre-se de que os cheques têm a sua assinatura. Portanto, a responsabilidade é toda sua. Em vez de ficar aqui querendo se postar de poderoso, vai explicar a situação toda para os teus sócios. Aproveite para devolver o dinheiro para eles. Você é rico e pode arcar com os valores, que aliás, não são tão elevados assim. Ademais, você não esperava que eu saísse de mãos vazias depois de tudo o que já aconteceu com algumas das minhas colegas. Esperava, meu querido. Valdemar? No auge de sua ira, não se controlou e partiu covardemente para a agressão física, aplicando vários bofetões no rosto da Valdete, que procurava se defender da melhor maneira que podia, enquanto pedia por socorro aos gritos. Logo, os vizinhos dos apartamentos próximos acorreram interferindo diretamente no confronto e ameaçando o agressor com a polícia. Eu e meus colegas não estávamos como meros espectadores. Em vez disso, participávamos ativamente do episódio, estimulando os dois rivais a se acusarem abertamente diante de várias testemunhas. Os vizinhos conseguiram, com muito custo, acalmar o embate e solicitar ao Valdemar que se retirasse do local. Ele saiu contrariado, chutando uma pequena mesa e batendo a porta atrás de si com violência. Valdo imediatamente agiu, orientando-me. — Aproveite o um momento especial e inicie imediatamente as tuas influências. Aproximei-me, então, do crápula cujas defesas vibratórias estavam completamente abertas, proporcionando extrema facilidade para os meus estímulos. Apesar de serem registros mentais, segundo observei, pareciam ser tão fortalecidos que ele tinha a impressão de estar sendo advertido através dos seus ouvidos físicos, porque procurava alguém que pudesse estar ao seu lado. Notando, pois, essa extrema facilidade, sugeri. Existe uma maneira fácil de sair desse embaraço todo. Acabe com a tua vida e transfira a culpa para as costas dos outros. Faça uma carta acusando a Valdete e a Laura pela tua infelicidade, responsabilizando-as diretamente e colocando-se como vítima da artimanha das duas bruxas. Rápido, use o teu revólver e encerre a vida de forma agressiva para que a ação choque os teus sócios e a comunidade toda. Eles terminarão por alterar os conceitos que têm sobre você. Não perca mais tempo para que os problemas na empresa, além daqueles com a Laura, não venham a público. Ele assimilava as indicações com tamanha facilidade que me surpreendeu, porque entrou no seu veículo e rumou para casa velozmente, com o um pensamento centrado unicamente